Bem, me sinto honrado estando aqui hoje na UERJ, na presença de inúmeros jovens estudantes e ao lado de os maiores juristas do Brasil, como o professor Juarez Tavares e Ricardo Lira, todos unidos na luta contra um golpe que está se instalando no Brasil, não é um, uma campanha é, midiática de afronto à Constituição e às leis e que a universidade e alguns integrantes do Poder Judiciário são críticos a eles e vão resistir democraticamente a essa profunda violação da Constituição e das leis please.